É motivo para a gente ter um Dia Internacional de Luta das Mulheres. Porque nós mulheres somos mais de 50% da humanidade e ainda hoje vivemos sob condições muito desiguais. Nós temos menos poder do que os homens, nós ganhamos menos, temos menos direito ao trabalho, temos o um controle sobre o nosso corpo de forma muito forte pelo Estado, pela sociedade, pelo patronato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 E é um movimento forte também, porque tem uma capacidade propositiva enorme. A luta pelo fim da violência contra as mulheres é uma luta catalisadora dos movimentos feministas latino americana e mundial. Mas mesmo com essa luta, no Brasil tem mais de 40 anos, mesmo depois de 40 anos, a gente continua tendo um número imenso de violência contra as mulheres. A gente continua tendo um número imenso de feminicídio, de transfeminicídio e de lesbocídio. E nós sabemos também que a maioria dessas mulheres são, são mulheres negras. O patriarcado é uma estrutura social, que a partir dele a, a violência acontece e que ele depende da, da, da violência para se manter no tempo. A gente precisa colocar a dimensão do racismo, né, que faz com que a realidade das mulheres negras seja diferente e que com isso se aprofunde a violência e as possibilidades de sair das situações de violência. Que o, que o capitalismo né, também ele impacta para empobrecer as mulheres e dificultar a sua situação diante das situações de violência. Então cabe ao movimento feminista fazer essa discussão, né, radicalizar, voltar a ser o protagonista do debate do enfrentamento à violência contra as mulheres e se articular né, para enfrentar com radicalidade o Estado.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 fazem entraves na luta pela legalização do aborto no Brasil, né? E também na efetivação do direito ao aborto, né, já previsto em lei. está no campo do conservadorismo, né, no aumento do conservadorismo e também do fundamentalismo religioso que a gente enfrenta na sociedade. Eles dois se constroem, inclusive, entre outras coisas, a partir do controle do corpo e da sexualidade das mulheres. E a gente tem o avanço do projeto né, conservador fundamentalista em diversos campos da sociedade. Então a gente vai enfrentar isso no campo da política institucional, né, no Congresso, no Senado. Também né, a gente passou por toda a batalha dentro do Executivo no último governo, mas a gente também encontra forças, forças políticas contrárias né, aos direitos das mulheres no, na efetivação das políticas públicas. Pela legalização do aborto é uma luta, sobretudo, por autodeterminação reprodutiva, né, para que nós possamos ser protagonistas e sujeitos das nossas próprias vidas, das nossas escolhas. E assim, assim como também é uma luta por justiça reprodutiva. Na luta por justiça reprodutiva, a gente quer construir um mundo onde as mulheres possam decidir se vão maternar ou não, se vão gestar ou não, como vão fazer isso e decidirem por que querem fazer isso. Os símbolos que nós estamos entregando esse manifesto. E isso não substitui de forma nenhuma que a governadora receba a gente. A gente exige que o governador nos receba. Nós seguiremos na luta pela legalização do aborto e exigimos isso, tanto no plano federal como atendimento humanizado ao aborto garantido em lei aqui no plano estadual. Isso está no nosso documento e a pressão do movimento feminista vai fazer com que o governo do Estado atenda a nossa reivindicação. Cabe ao movimento disputar, cabe ao movimento fazer o um enfrentamento e não se acomodar, né? e não tá estar se... tentando se articular por dentro de uma forma a não fazer o um enfrentamento. E Talvez esse tenha sido um das causas para a gente ter visto a luta da... Da, da violência se enfraquecer, porque ela entrou no poder público, ela entrou nos governos a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional, e a gente perdeu a radicalidade dessa luta, né? A gente deixou de, fazer, de sermos nós as protagonistas dessa luta. Então, acho que cabe ao movimento retomar a radicalidade e o protagonismo nesse debate. É só através da nossa auto-organização que a gente pode enfrentar o sistema patriarcal, racista e capitalista. Nós temos uma luta antissistêmica que busca garantir não só o, de, o direito das mulheres, mas de todas as pessoas que gestam, de pessoas negras, de pessoas LGBTs. Então, o projeto feminista, né, o projeto feminista popular, é um projeto que busca revolucionar né, as nossas relações, revolucionar nossos projetos, nossa ideia né, de sociedade e o horizonte né, feminista que a gente constrói.